Você sabe qual é o fator mais importante em qualquer negociação? O minuto do sucesso, por Márcio Miranda. O fator mais importante na negociação é sempre o tempo. Você pode ser o melhor negociador do mundo. Quando você não tem tempo ou quando você tem muita necessidade, você negocia mal. Certamente se você é vendedor, está negociando no final do mês... Você sabe que tem uma meta para bater, você tem um diretor te cobrando, você tem um gerente te cobrando e você fica pressionado. E o que, que acontece? Se você tem até uma margem de 10% para poder negociar, você acaba abrindo mão dos 10% para não perder o negócio e conseguir bater na meta. Só que os compradores sabem disso e espremem você justamente no final do mês. Então tenha tempo para negociar. Por exemplo, se você comprou uma passagem em cima da hora, uma reserva de um hotel, de um carro, sempre você vai pagar mais. Quem não tem tempo, negocia pior, independentemente da habilidade que existe em cada um de nós. Procure negociar com folga, com bastante folga de tempo. Às vezes, tempo esse que é contra nós pela própria empresa. Eu posso estar negociando com você por telefone e de repente alguém liga e fala, puxa, tem uma reunião começando em cinco minutos, termina logo esse papo aí para você vir para a reunião. Pressão do tempo criada internamente. Então, tempo é fundamental e é um fator decisivo para você negociar melhor. Gostou da dica? Dê um like aqui embaixo, siga o nosso canal no YouTube, no iTunes, deixe um comentário. Tudo isso ajuda, incentiva e faz difundir essas informações para todo mundo que precisa vender mais, vender com qualidade, tá bom? Grande abraço, até o nosso próximo programa.